Olá, eu sou o Patola do Vlog Maker Linux e vou mostrar algumas ferramentas produtivas para melhorar seu acabamento de partes impressas em 3D. A primeira que eu gostaria de apresentar é a Barbadora Manual, usada por carpinteiros. Ela é especialmente boa para cantos salientes, como quando você imprime com brim e ele não sai totalmente. É barato, 35 reais na internet e normalmente vem com várias fontas facilmente trocáveis, embora nem mesmo gastem facilmente. Claro, você pode usar estiletes ou outros instrumentos de lâmina, mas eles são truculentos e perigosos. A rebarbadora manual tem uma ponta curvada que não machuca seu dedo e você pode guiá-la com o dedão pelo perímetro do objeto, já que ela gira livremente. Veja, a lâmina em V não corta meu dedo quando eu a toco. Desse jeito você pode ir puxando e cortando e terminar a peça muito rapidamente. A rebarbadora tem uma função mais restrita que um estilete, é verdade, mas ela é bem mais competente para essa função. Você adorará usar essa ferramenta se imprimir muitas partes por dia, economiza um bocado de tempo. Só mais algumas arestas a parar e eu termino. Bem rápido, e eu nem machuquei o dedo. A segunda ferramenta que vou apresentar nesse vídeo, é uma alternativa para o popular projeto de Kickstarter, Retouch 3D. Você já chegou a usar um ferro de solda velho, para derreter o plástico onde ele estava bem difícil de remover? Você podia até arruinar a ponta do ferro, já que ele era baratinho. Bem, essas pessoas tomaram a ideia como base e a levaram mais longe criando um aparelho de alta temperatura que tem pontas adequadas para acabamento de partes impressas em 3D. O problema é que a maquininha é cara, 150 dólares no Zeo, e neste momento do vídeo só está disponível para pré-encomendas. Então, mesmo se você comprar, demorará muito para chegar. Eu não quero desmerecer a contribuição dos inventores do aparelho. É uma ideia fantástica e eles merecem tudo o que cobram pela sua criação. Por favor, compre-o se tiver o dinheiro. Mas os brasileiros temos dólar caro, frete gigante taxas alfandegárias absurdas para vencer em um caso desses, além do tempo de espera. Então, fazemos o que podemos para achar alternativas, e essa foi a que encontrei. Há um dispositivo dental usado por odontologistas prostéticos que funciona de modo bem parecido com o Retouch 3D, e é vendido bem barato da China, o gotejador de ser elétrico. Embora a temperatura que ele alcança não seja muito alta, 200 celsius, ela funciona perfeitamente bem com os plásticos de impressão 3D. E a máquina vem com uma variedade de pontas diferentes, como o próprio Retouch 3D. Vamos vê-la em ação? Eu recentemente projetei uma carcaça para a placa de desenvolvimento Toradex Aires E eu preciso aumentar este furo. É o furo do conector de força. Enquanto eu trabalho na peça, vou te contar a história. O cliente mora longe de mim e eu não tenho esta placa, mas eu usei o modelo 3D do sítio da ToraDoy e modelei, imprimi e enviei para ele. Ele então encaixou e percebeu que o furo do conector de força não permitia encaixar direito. E, portanto, abriu um relatório de bug para o furo no projeto como se abre para um software convencional. Ele abriu esse relatório no GitHub, já que eu costumo hospedar meus projetos lá. Vale a pena mencionar que ele pagou por este projeto, então os direitos são dele, mas ele foi bonzinho e me deixou compartilhar publicamente na minha conta com licença livre. Eu consertei o orifício do modelo, subi o arquivo novamente para o GitHub e fechei a entrada de erro. E já que eu tinha uma iteração anterior da carcaça impressa, eu decidi replicar fisicamente o conserto nela. Estou fazendo o reparo devagar e pacientemente, mas o vídeo está acelerando para não te matar de tédio. Não posso fazer com pressa porque espalharia o plástico derretido. Como o próprio trabalho com cera, há um pouco de arte envolvida e talento individual pesa bastante na qualidade final do reparo. E como você pode ver, eu ainda sou uma negação nisso. Este é um exemplo pequeno de consertar um orifício, mas há muitas outras tarefas de reparo e moldagem que você pode fazer com essa máquina. Pontos positivos dela. O plástico não costuma agarrar na ponta e mesmo quando agarra, depois de endurecer ele se solta bem facilmente. Eu também estou usando a rebarbadora e a lixa para ter um acabamento legal. Terminar peças impressas é trabalho duro. Xiii, eu não devia ter usado cor no plástico em primeiro lugar. E é isso pessoal, espero que tenham curtido o vídeo e se preparem por muito mais para surgir. Até o próximo episódio. All